Acompanhada do doutor Américo e do delegado Lopes, Luísa transpôs a porta que dava acesso ao interior da sala de patologia. Sem que olhos humanos atestassem, ela, ignorando-o, foi envolvida por uma capa de luz vinda do plano espiritual, qual se fosse agasalhada de forma conveniente para adentrar numa câmara frigorífica com temperatura negativa. Ninguém viu essa proteção. Mas Luísa sentiu um fortíssimo arrepio percorrer-lhe de alto a baixo. Atribuiu tão estranha sensação à lugubridade do ambiente em que se achava, o que lhe causava enorme desconforto. Vários médicos cruzaram com os três, expondo faina intensa. Lopes, à frente, indicou-lhes uma outra porta que abriu e manteve aberta até Luísa e Américo adentrarem. Luísa, com o que viu, sentiu-se mal. Sobre uma mesa de mármore, coberto com lençol azul claro, jazia alguém. Uma etiqueta, presa ao dedo do pé, indicava Veneral Paul Sainz. Lopes, cauteloso, olhou-a demoradamente, como se estivesse dialogando com ela, assim como se perguntasse se queria continuar ou desistir. O delegado, em gestos seguros, agora desviou o olhar para o doutor Américo, fazendo mentalmente idêntica interrogação. Com leve aceno, Américo confirmou. Prosseguir. Lopes voltou a olhar para Luísa, esta já agora perdendo por completo a capacidade de decidir, trazendo vidrados os olhos, qual se estivessem sob hipnose. Ele levantou a ponta do lençol, descobrindo o rosto do lado contrário ao do ferimento. Teve o cuidado extremo de não expor o restante do corpo sobre o mármore. Luísa na menor fração de tempo que seja possível imaginar, talvez um milhão de vezes mais rápida do que um segundo, reconheceu-o. Ali jazia seu filho. Anderson! Anderson! Anderson! Imobilizando os gestos e o próprio tempo, murmurou. Que lindo está meu filho! Ainda bem que no nosso mármore verde... De fato, a mesa sobre a qual estava o corpo era de mármore. Estática, olhos empedrados num brilho estranho, mente em absoluta incapacidade de raciocinar, nem sequer conseguia respirar. O coração, em defesa, acelerou os batimentos, imprimindo pressão no trajeto da circulação sanguínea pois a oxigenação cerebral mostrou-se em risco de acidente. Nela, a sobrecarga geral de adrenalina evitou o colapso. Não tivesse proteção espiritual, teria enlouquecido no ato. Impossível qualquer raciocínio. Américo, qual pai, amparou-a. Compreendeu que Luísa mergulhara nas profundezas do Nada, agasalhando-se numa verdadeira síndrome psicológica de fuga da realidade. Lopes, de pronto, captou a extensão daquele drama. Auxiliado pelo delegado, Américo conduziu Luísa à residência, onde ela chegou em prostração total. Após receber cuidados médicos do doutor Américo, permaneceria por várias horas sedada, de forma que o organismo reagisse à brutal realidade. Quando Meire soube que Anderson estava morto, ela, sim, viu-se tomada de crise convulsiva, com desarranjo mental, incapaz de coordenar as ideias, ora gritando, alucinada, ora proferindo sinistros sons cavernosos, ora gesticulando qual ave de rapina em combate contra inimigos invisíveis, arranhava agressivamente o vazio. Não era o vazio. Ali estavam espíritos infelizes que, embora não fossem vistos por ela, de alguma forma tinham a presença registrada inconveniente. Eram infelizes, sim, mas não tão infelizes como mãe e filha, ambas à beira da insanidade mental. Tais espíritos, de qualquer forma, eram partícipes daquele desarranjo moral, prontos para usufruírem, vampirescamente, das energias destrambelhadas que se soltavam da aura de ambas. O doutor Américo, cujo coração batia mais forte sempre que se aproximava de Meire, ao vê-la naquele triste estado, acercou-se dela e, de forma amiga, carinhosa mesmo, buscou ampará-la. Dizendo-lhe palavras de encorajamento, medicou-a igualmente com soníferos. A seguir, junto com Lopes, retirou-se. Do lado de fora da residência, olhavam-se mudos. Lopes quebrou o silêncio. Você captou a extensão dessa tragédia? Sim, sim. Por que a dona Luísa não atinou com o fato? Entrou em vazio existencial no mesmo instante em que viu o corpo do filho. Isso foi bom, pois, do contrário, poderia sofrer um choque fatal. Mas amanhã, quando despertar, nem quero pensar no que poderá suceder à sua saúde física e mental. De lá, foram à presença do doutor Renato, a quem participaram o ocorrido. Homem acostumado a emoções fortes, tanto provenientes de seus pacientes, muitos deles terminais, quanto dos familiares, o cirurgião abalou-se. Meu Deus, como é que isso foi acontecer? Refazendo-se, recomendou que Ari não fosse informado de que trazia no peito o coração do filho. Pelo menos por enquanto, essa notícia teria que lhe ser ocultada. Certo, teria que saber, mas não agora. Procedendo a interrogatórios seguidos, primeiro junto com o doutor Américo, a seguir com os serviçais da casa de Ari e principalmente junto com Marcelo, o motorista, não foi difícil ao delegado Lopes levantar um esboço dos acontecimentos. Como ponto fundamental de partida para as investigações, apoiou-se no fato de Meire ser toxicômana. Sabendo que criminosos, em geral, não praticam o crime só uma vez, repetindo-o e quase sempre, empregando o mesmo modus operandi, maneira de proceder, foi verificar os arquivos policiais na parte dos usuários eventuais, aqueles pilhados em flagrante consumindo drogas. De forma específica, procurou algum depoimento citando dois fornecedores de motocicleta. Não demorou e, de fato, logo encontrou vários boletins de ocorrências policiais em que essa característica era citada. Sabendo também que traficantes agem em territórios próprios, sem dificuldade localizou a região na qual dois motociclistas forneciam drogas a clientes. Ao assinalar no mapa da cidade essa região, com certeza crescente de estar agindo no rumo certo, verificou que ali se localizava a praça onde Meire fora encontrada. Foi até lá. Prometendo sigilo absoluto, logo foi informado por pessoas dali de que realmente aquele logradouro público vinha sendo utilizado por viciados, e, por consequência, volta e meia ali circulavam seus fornecedores. Duas motocicletas juntas entregando pequenos volumes para alguém, talvez envelopes, você nunca viu por aqui? Muitos responderam negativamente. Até que um vigilante noturno, com destemor, ajudou: Vê, sim, doutor. São dois rapazes, um muito forte. Sempre estão com blusão. Imagino que para ocultar alguma arma. E quando é que eles vêm aqui? Não tem hora marcada, mas geralmente quando escurece. Quem compra a mercadoria deles? São sempre os mesmos. Só homens ou mulheres também? Mulheres menos. Você conhece esta jovem? Ao ver a foto de Meire que Lopes exibiu-lhe, o vigilante vacilou. Uh, pode ser, pode ser. Vamos fazer o seguinte. Você me ajuda e eu lhe arranjo um emprego longe daqui, pois não será bom permanecer nessa área depois que eu os prender. Desconfiarão de todos e mais de você. Aí todo cuidado talvez seja insuficiente para evitar vingança. O doutor tem razão. Se estou contando essas coisas é porque tenho um filho que se perdeu na maldita droga. Sinto muito. Quando terminar essa investigação, prometo que vou tentar ajudar seu filho. O senhor pode ajudar desde agora. Hã? Reze por ele. Está morto, de overdose. Lágrimas sentidas, ardentes, falaram alto da dor daquele pai. Lopes abraçou-o comovido. Ofertou. Vou ajudar seu filho, sim. Em minhas preces diárias, vou pedir a Jesus que o oriente e encaminhe para a paz. Com os olhos marejados, o vigilante anuiu. Obrigado, doutor. A moça da foto há tempos pega droga com os dois. Tem certeza? Absoluta. Esteve uns tempos desaparecida, mas recentemente voltou a frequentar esta praça. Então você sabe que ela foi encontrada aqui mesmo, com um ferimento na cabeça? — Sei. Todo mundo por aqui sabe, mas ninguém irá dizer nada com medo de represálias. Eu até que compreendo. Fazendo pausa, durante a qual olhou firme para o delegado, o vigilante parecia que estava testando a sinceridade do policial. Deve ter intuído positivamente, pois forneceu a mais importante de todas as informações. — Tem uma coisa que o senhor não perguntou, mas creio que é importante — quando ela foi deixada aqui, num canto escuro, de fato ninguém viu quem foi, mas... Não tenha receio. Pode me contar? Não tenho certeza. O fato é que naquela noite, pouco antes de a moça ser encontrada, os tais dois motociclistas passaram por mim numa caminhoneta de luxo, com duas motos na carroceria. Achei muito estranho aquilo. Eles sempre andaram de moto. Obrigado. Você ajudou bastante. Aqui está meu cartão pessoal e espero na delegacia para tratarmos da sua transferência para outro bairro bem distante deste. Grato mais uma vez. Na manhã seguinte, voltando à casa de Luísa, o delegado soube que Luísa e Meire ainda dormiam. Pediu aos empregados domésticos que fossem chamar a patroa. Meia hora depois, Luísa apresentou-se em total desalento, muda. Todas as tentativas de um diálogo não prosperaram. Lopes, então, apelou. Dona Luísa, compreendo sua dor, mas meu dever de policial obriga-me a agir de forma nem sempre simpática. Preciso de sua colaboração, pois estamos diante de um crime gravíssimo assassinato do seu filho. Luísa ficou olhando a Pática. Lopes prosseguiu. O Anderson, Dona Luísa, o Anderson, foi assassinado. E com sua ajuda, estou quase certo de que poderei prender os assassinos dele. Qual leou a ferida em combate, Luísa regalou os olhos e, contraindo o corpo todo numa postura de atenção máxima que tanto poderia significar defesa quanto ataque iminente, proferiu em tom rouco quase inaudível. Vou matá-los. Perdão, Dona Luísa, mas a justiça se encarregará de puni-los. Vou matá-los. Serão presos, julgados e, se provar da culpa, condenados. Só preciso de sua ajuda. Onde estão? É justamente sobre isso que quero falar com a senhora. Por isso estou aqui. Há algumas pistas, apenas suspeitas, por enquanto. E o que nessa casa poderia haver que pudesse levar aos bandidos? A resposta de Luísa mudava o rumo do diálogo, contendo repreensão explícita ao trabalho policial. Lopes assimilou e, sem perder a calma, mas também usando de sinceridade, foi enfático. Os suspeitos são os traficantes que... Agora Luísa reagiu mesmo qual o Felino atacado e gritou a plenos pulmões. — Meire. Meire está envolvida. Ela é a culpada pela morte do irmão. É ou não é? Vamos, responda-me, delegado. Imperturbável, Lopes manteve as rédeas da situação. — De forma alguma posso confirmar, nem desmentir. A seguir, com calma e prudência, sintetizou o resultado de suas investigações, tendo cuidado de não informar o ponto de tráfego na praça. Quando concluiu, solicitou. Gostaria que a senhora chamasse sua filha agora mesmo para conversar comigo. Imagino que ela realmente poderá ajudar a esclarecer muitas coisas. Se ela está envolvida, nada lhe dirá. Aliás, está citada desde ontem. Ótimo. Então a senhora pode trazer-me os pertences dela e permitir que eu dê uma olhada, principalmente se houver agenda. luiz aqueceu e, quando Lopes examinou a bolsa de Meire, nada encontrou que o ajudasse. Sem desanimar num lance intuitivo, fruto de sua perspicácia e longos anos de prática, verificou alguns números de telefone na agenda dela. Lopes anotou alguns dos números e... Após agradecer a colaboração, despediu-se. Já a porta saindo, encontrou-se com o doutor Américo, que chegava. Bom dia, doutor Américo. Bom dia, delegado Lopes. Eu vejo que o senhor está de saída, mas gostaria que ficasse mais alguns instantes. Sim, se puder ser útil em algo. Quando entraram, sentados frente a frente, Américo disse a Luísa. Vejo que você está mais conformada e me alegro com isso. Contudo, há uma coisa de grande importância e você precisa ser mais forte do que nunca para compreender. Nada mais me importa. Meu filho morreu. Nem Ari? Já nem sei o que pensar. De repente, parece que toda a minha família vai morrer. Meu filho assassinado. Meu marido doente grave. Minha filha logo morrerá pelas drogas, e eu, por desgosto. Nada disso, todos estão vivos. Anderson vive, Luísa. Como? O coração que agora bate no peito de Aria, o de Anderson. Nesse preciso momento, o cérebro de Luísa coordenou todos os antecedentes e a inacreditável realidade escancarou-se em sua mente. Dando conta de que, de uma forma extraordinária, sua vida e a vida de seus familiares haviam transposto a fronteira do inimaginável. O energético psíquico a derramar-se sobre a razão, em níveis muito acima dos normais encontrou válvula de escape e novamente a livrou da loucura instantânea com um novo torpor que alcançou sob o influxo espiritual de protetores invisíveis. Jamais duvidemos de que espíritos amigos estão postados ao nosso lado desde alguns instantes que antecedem a eclosão daqueles fortes acontecimentos transcendentais do programa reencarnatório de todos nós. Como tais acontecimentos são previstos com grande antecedência e com precisão absoluta dos detalhes determinantes, não fica difícil para nós, desde que confiantes na justiça divina, compreender e aceitar que, nos momentos difíceis, nunca estamos sós, amparando-nos, confortando-nos e fazendo-nos piedosa companhia, Equipes espirituais socorristas conosco estarão. Não há como duvidar. É assim que nossos débitos antigos, acumulados por nossa incúria moral, têm quitação. Eis que, pela dor, abençoada mensageira que nunca deixou de nos alertar, sobra-nos para a eternidade o inalienável aprendizado de que o amor é tudo. Luísa, Incapaz de administrar a duríssima realidade superior a qualquer devaneio ou ficção, teve o juízo salvo por nova manobra cerebral, vegetativa, desviando-lhe o raciocínio. Com um efeito, espantosamente serena, balbuciou em tom suave. — Que bom que o Anderson estava dormindo sobre o nosso mármore! Atônitos Lopes e Américo entreolharam-se, deduzindo que aquela era uma recidiva da crise do dia anterior. Vocês notaram, prosseguiu Luísa, como a cama do Anderson era de mármore verde? Américo, em diagnóstico breve, explicou a Lopes. Luísa está, neste momento, sob a ação daquela mesma síndrome de ontem em alinhamento que desencadeia colapso mental de duração indeterminada, comum quando alguém sofre grande impacto emocional. Ela, no caso, vem de sofrer dois impactos em menos de 24 horas, além do que, já anteriormente, estava abalada. Comentou. Em psicologia, se poderá dizer que Luísa está sob proteção mental inconsciente, vivenciando atitudes catalogadas de... Mecanismos psíquicos de fuga. Tais mecanismos são prejudiciais, ou melhor, podem durar para sempre? Perguntou o delegado. Nessa última hipótese, temos o que se configura como alienação mental permanente, mas não creio que seja o caso de Luísa. Assim como ela já estava superando a primeira crise, imagino que igualmente superará esta. Esclareceu o Américo. Se não... Nem é bom pensar. O que podemos fazer para ajudá-la? No momento, com toda certeza, só orar por ela. Eis que o tempo, apenas o tempo, recolocará suas ideias em ordem e, aí sim, vou ter que a medicar, pois as reações físicas serão imprevisíveis. Como assim? Saindo dessa fase de defesa inconsciente, não é raro que a pessoa decida martirizar-se ora deixando de se alimentar, ora atribuindo-se insônia prolongada, ora se deixando invadir por sucessivas e intermináveis crises de choro, tudo isso desembocando num perigoso processo de autodestruição. Nesse contexto, depressão primeiro e estresse agudo a seguir constituem duas perigosas vertentes que, se não forem dissipadas, poderão remeter o paciente à morte. Suicídio indireto? Exatamente. Peço licença para acrescentar apenas mais uma consideração, esta de cunho espiritual. Posso? Por favor. Sou espírita. E nas circunstâncias que envolvem Luísa, além das nuances médicas que enunciei, considero muito provável a possibilidade de que ela, fragilizada pela tragédia que alcançou, seja presa fácil para espíritos desencarnados, estabelecendo-se o sempre prejudicial processo obsessivo. Respeito profundamente o espiritismo, Américo. Não sei muito, mas o que sei leva-me a concordar com você. Nunca me esqueço de uma palestra espírita que assisti, certa vez, a convite de um amigo. O palestrante, enriquecendo o que dizia com inúmeros exemplos, demonstrou como Deus sempre tira um bem de qualquer mal. Que bom que você disse isso. O conceito de mal, com o tempo, quase sempre se modifica e demonstra mesmo que, na verdade, aquilo que parecia tão ruim resultou num bem. Américo, sem nada dizer... Pensou. No caso de Luísa, imagino que no futuro dificilmente ela voltará a render o exagerado e egoísta culto à própria beleza, como vinha fazendo até aqui. Aí, esse terá sido um primeiro bem resultante do atual mal. Enquanto Luísa murmurava frases ternas, como se estivesse conversando com o um filho, o médico aduziu. Temos outra preocupação. Meire... No momento está sedada, mas quando souber desse fantástico desfecho, não imagino qual será a sua reação. Conte comigo, se puder ajudar. Agora preciso ir. Ficarei aqui a temer despertar, e também cuidando de Luísa. Estarei a seu dispor para qualquer emergência. Nesse momento, seguindo seu conselho, peço a Deus que ajude essa triste família. Lopes expressou o que ia no coração um profundo sentimento de compaixão por aquelas pessoas. Américo sentia o mesmo, abraçou-o fortemente e, também envolvido por sentimentos fraternais, pensou em Jesus com intenso fervor. No mesmo instante, como se viesse diretamente do céu, atravessando o telhado e o teto da casa, uma luz brilhante com um infinito fio de cristal ao sol, alcançou a cabeça de Luísa, iluminando-lhe o centro vital coronário. Esse centro vital, gerenciador das energias dos demais centros vitais, inflando-se de fluidos celestiais, derramou-os por todo o organismo da combalida mulher. Impressionante e sublime o poder da prece. O mesmo fio brilhante, obediente ao pensamento de Américo e Lopes, imperfeita simbiose mental de caridade ambos, após energizar Luísa, deslocou-se em direção a Meire, que, prostrada em seu quarto, no mesmo instante, sentiu-se reanimar. Testemunho inabalável da bondade de Deus, quando Lopes ia saindo, Angelina vinha chegando, acompanhada de uma jovem. Américo saudou a mãe de Luísa. Dona Angelina, que bom que a senhora veio. Essa é Anne, apresentou a jovem aos dois, aduzindo. Ela é a companheira do Anderson. Lopes desistiu de ir embora. Adentou a casa com os demais e surpreenderam-se todos, vendo Luísa adormecida no sofá. Américo propôs que fossem à biblioteca, onde poderiam conversar mais à vontade sem despertar Luísa, deixando-a no sono repentino, restaurador, com certeza, consequência da prece de a pouco. Quando se acomodaram os quatro, Américo narrou às duas mulheres os últimos acontecimentos. Com um vitorioso sobreesforço, ambas conseguiram administrar tão pungentes revelações que lhes causaram profunda dor e comedido pranto. Deixando os dois homens boquiabertos, Angelina, em tom resignado, confidenciou. Somos espíritas, eu e Anne. Frequentamos o mesmo centro espírita e nos conhecemos há tempos. O Anderson também frequentava o lugar. Graças a Deus... Compreendemos que esses acontecimentos, tão dolorosos, são reflexo de equívocos cometidos por nós mesmos em vidas passadas. Sabemos, com fé robusta, por ser escorada inteiramente na razão, que o nosso Anderson quitou pesadas dívidas. Ante o espanto e mutismo de ambos, Anne, em lágrimas ainda, como que avalizando as palavras de Angelina... ...fez que eles ainda mais se espantassem. Temos que orar em favor de quem cometeu o crime. Pesados débitos essa pessoa ou quem mais estiver envolvido... ...terá contraído perante a própria consciência. Cedo ou tarde terá que os resgatar. Abraçadas, choraram suas dores por mais alguns instantes... ...até que, como que despertando de um pesadelo... Annie exclamou. — Deus é tão bom que me deixou duas heranças do Anderson. A própria Angelina espantou-se, aliando-se aos olhares interrogativos dos dois homens. A jovem, agora substituindo as lágrimas por um doce sorriso, esclareceu, acariciando o abdômen. — Sim, Anderson não mais estará fisicamente comigo por inteiro... Mas o filho dele está chegando, graças a Deus. E, enquanto espero, vou ficar o quanto puder por perto do senhor Ari, pois assim, quase de forma direta, estarei junto do coração do meu grande amor. Angelina abraçou-a, repreendendo a Grácil. Bela maneira de me dizer que serei bisavó. Por que você não me contou que está grávida? Porque... Ainda não estou. Hã? Médico, advogado e Angelina imaginaram de pronto que Anne estava algo abalada com as notícias e julgaram melhor não aprofundar aquela crise momentânea na razão dela. Anne assimilou essa postura dos três, mas, sorrindo matreiramente, julgou por bem silenciar, pelo menos por enquanto. Prático, o doutor Américo solicitou as duas que, por alguns dias, ficassem ali para ajudar na recuperação de Luísa e Meire. Concordaram. Quando falou de Meire, Américo quase se traiu, expondo o que sentia por ela. — Meire é muito especial ao meu coração, isto é, como paciente. Tenho muito carinho por ela — Quero dizer, muita consideração. Ante o sorriso maroto de Angelina, Américo remendou. O que eu quero dizer é que ela é minha uh, paciente. Os homens se despediram e se retiraram. Procedendo diligências com interesse e competência, o delegado Lopes não tardou a capturar os dois entregadores de droga, Zeca e Miro. Com eles encontrou alguns documentos pertencentes a Anderson, o anel e o relógio dele. Em bem orientados interrogatórios e em prosseguimento às investigações, descobriu sobre a venda que eles fizeram da caminhoneta. Com relação à venda clandestina do veículo de Anderson, Lopes apurou que Zeca e Miro, receosos das consequências da briga, imaginando o morto, com o dinheiro que apuraram, quitaram a dívida acumulada de Meire, no valor de onze mil reais, com o um fornecedor de droga. Indo ao endereço da oficina, o delegado nada encontrou. Levado o fato ao conhecimento de Luísa, ela ouve por bem não um apresentar queixa do roubo do carro para não trazer à tona a toxicomania da filha. O fato de a dívida estar quitada foi até mesmo motivo de algum alívio quanto às ameaçadoras cobranças. Como não houve queixa, o roubo diluiu-se, até porque não havia provas. As provas materiais quanto à morte de Anderson, essas sim eram robustas, permitindo indiciar e incriminar a ambos por homicídio desqualificado. Caso em que o criminoso não o planejou, e aconteceu num momento inesperado de uma briga. Como o fato era grave, deveria o julgamento ir a júri popular, o que demoraria alguns meses. O delegado e o cirurgião mantiveram um longo diálogo, decidindo comparecer juntos à presença do juiz sob responsabilidade do qual estava o processo. Lampes requereu à justiça que o caso, por envolver a família da vítima, fosse mantido em sigilo, visando a salvaguardar a paz e o equilíbrio dos familiares, um dos quais, Ari, achava-se em um delicadíssimo o processo de convalescença. Pedindo a palavra, o cirurgião usou de toda sua respeitabilidade, fruto da competência profissional, para conseguir do juiz que o insólito acontecimento médico permanecesse restrito ao âmbito dos poucos profissionais dele encarregados. A autoridade judiciária da vara competente, ao ser notificada dos detalhes, naquela rápida audiência com o policial e o doutor Renato, autorizou a manutenção sigilosa do fato sob o amparo legal denominado Segredo de Justiça. Nota. Segredo de justiça. Previsto no artigo 155 do Código de Processo Civil durante a instrução de um processo do qual somente o juiz, os advogados das partes, as autoridades policiais e o escrivão podem tomar conhecimento. Considerando justas as razões apresentadas, o requerimento foi deferido. O juiz que deferiu o pedido policial... Agendou o prazo de noventa dias como suficiente para que a família se refizesse. Tomadas todas essas providências, de que foram informadas todas as pessoas que sabiam a identidade do doador, e uníssono e em simbiose mental, elas pactuaram não revelar o segredo até que surgisse a oportunidade, sendo certo que quanto mais à frente, melhor. Quanto à identidade do doador. Para todos os efeitos, era ele Venelau Porro Sainz. Quando alguns repórteres procuraram identificar quem era tal pessoa, foram encaminhados pelo delegado Lopes ao tio, só que este havia morrido um dia antes. O funeral de Anderson foi o mais discreto possível. Todas as tentativas da imprensa de captar mais informações foram despistadas pela família,